Décimo primeiro passo. Faça o exercício do espelho. Tenho visto muitas pessoas mudarem suas vidas fazendo esse exercício. Olhe no espelho e diga. Eu te amo. Eu te amo de verdade. Eu sei que é difícil começar esse exercício. Você vai achar inicialmente que essa afirmação não é verdadeira. Ela talvez soe estranha, ridícula. Ou você pode sentir vergonha de olhar-se no espelho afirmando que se ama. Mas por favor, tente Se tiver coragem e persistência e fizer essa simples afirmação toda vez que estiver em frente ao espelho, vai ver como a sua energia interior começa a mudar. Você irá, aos poucos, se libertando dos pensamentos e comportamentos destrutivos. Irá se aceitando mais. Amar-se passará a ser muito mais fácil. Há muitas maneiras de praticar o exercício do espelho. A primeira coisa que eu faço de manhã é me olhar no espelho e dizer eu te amo. O que eu posso fazer hoje para tornar você feliz? Alguma vez você já se perguntou isso de manhã, logo depois de acordar? Preste atenção na resposta que lhe vem à cabeça. Pode ser que no início não venha resposta alguma, porque você não tem o hábito de tratar-se com carinho e cuidado. Mas insista, e você verá que aos poucos as respostas começarão a aparecer. Quando alguma coisa desagradável acontecer com você, corra imediatamente para o espelho e diga Eu te amo. Eu te amo de qualquer jeito. Fazendo essa afirmação, você irá perceber que os acontecimentos vêm e vão, mas o amor que você tem por si é constante e é a coisa mais importante da sua vida. Quando acontecer alguma coisa boa, corra para o espelho e agradeça com alegria. Recompense-se por ter criado algo maravilhoso. Você também pode se perdoar fazendo o exercício do espelho. Olhe dentro de seus olhos no espelho e diga, Eu te perdoo. Eu te perdoo por ter se prendido a esses padrões negativos por tanto tempo. Eu te perdoo por não se amar. Eu te perdoo por qualquer coisa. Nós somos muito críticos e implacáveis com nós mesmos. Nós nos acusamos até por pequenos erros. Nós nos julgamos e nos condenamos sem nos darmos conta de que a falha é humana, pode ser reparada e serve para nossa aprendizagem. Cada um de nós pode usar o perdão diariamente. Às vezes eu olho no espelho e digo, eu estou perdoada. Eu perdoo você e estou perdoada. Você pode também conversar com outras pessoas no espelho. Diga a elas, olhando no espelho, o que teria medo de dizer pessoalmente. Você pode resolver velhas pendências. Pode perdoá-las. Você pode pedir amor e aprovação. É uma maneira maravilhosa de conversar com seus pais, com amigos, parentes, com seu chefe, com quem você quiser. Você pode dizer tudo o que teria dificuldade de falar pessoalmente. O que todos nós queremos sempre é receber amor e aprovação. A vida é um vai e vem permanente. Aquilo que damos de negativo ou positivo volta para nós. E quanto mais damos, mais recebemos. Por isso as afirmações no espelho são eficientes, porque elas voltam para nós. Se ao dizer para você no espelho, eu te amo, você ouvir uma resposta negativa, do tipo, ama coisa nenhuma, pode saber que quem diz isso é o seu lado antigo, seu lado perverso que conspira contra você. Livre-se dele. Não lhe dê importância. Trate-se com amor. E, ao menos uma vez por dia, olhe dentro dos seus olhos e diga: Eu te amo. Eu te amo de verdade. Faça isso agora. Não espere até ficar bem ou perder peso, ou arranjar um novo emprego, ou começar um novo relacionamento. Faça agora. E faça o melhor que puder, mesmo que ache ridículo, mesmo que sinta um certo constrangimento. Eu garanto que vai funcionar. Comece agora. Se você estiver vivendo um momento de insatisfação, talvez pense Eu vou me amar quando conseguir um novo emprego, quando perder peso ou quando tiver um novo relacionamento. Acredite no que eu vou lhe dizer. Você pode até conseguir um novo emprego, pode perder peso ou começar um novo relacionamento. Mas se não se amar... Nada disso vai trazer a felicidade que você procura. Porque o importante é se amar em qualquer circunstância. Quando você não se ama, as coisas boas que acontecem satisfazem temporariamente, mas não encontram espaço dentro de você. Mas quando você se ama, é capaz de atrair as coisas boas e aproveitá-las plenamente, você realmente terá uma vida maravilhosa, então não espere, a coisa mais importante é querer, eu quero me amar, quero fazer minha vida mudar, neste momento você pode não saber exatamente como Começa então, a repetir várias vezes. Eu quero aprender a me amar. Eu quero aprender a me amar. Diga isso em voz alta neste momento. Acredite. O Universo acolherá o seu desejo que Deus sempre diz sim. Seu subconsciente sempre diz sim e você começará a obter respostas positivas. À medida que for aprendendo a se amar e a se aceitar exatamente como é, você será cada vez mais capaz de amar e aceitar outras pessoas. Haverá, assim, uma grande felicidade nessa troca de amor. Ame-se o suficiente para não deixar que pessoas pessimistas e autodestrutivas exerçam sobre você uma influência negativa. Proteja-se dessas pessoas e, se for necessário, afaste-se delas. Quando nos deixamos envolver num relacionamento negativo, que nos deprime e nos desvaloriza, é como se disséssemos eu não mereço receber um amor verdadeiro. Por isso me conformo em ficar aqui e aceitar essa situação, já que ninguém mais vai me querer. Por favor, não faça isso. Saia correndo dessa relação. Lembre-se do que eu disse. O amor é um direito tão fundamental quanto a respiração. Não aceite uma situação de menos amor, porque assim você nunca conseguirá se amar. E é só amando a si que você consegue receber amor dos outros. Sei que do jeito que falo, isso tudo soa muito simples, quando de fato não é, porque nossos velhos padrões estão muito estruturados. Mas é para ajudar na mudança que sugiro os onze passos e repito várias vezes que a maneira mais rápida de resolvermos qualquer problema em nossas vidas é nos amarmos como somos. Quando isso acontece, as vibrações que emanamos são diferentes e as pessoas também passam a reagir de uma forma diferente em relação a nós. Pergunte-se de novo: eu quero mesmo me amar? Quero mesmo. Você sabe que veio a este planeta com um propósito Você veio para crescer espiritualmente e para expressar seu amor de forma ampla e profunda Quando deixar este planeta, a única coisa que você levará consigo será sua capacidade de amar Você não levará seu sucesso profissional, sua conta bancária ou os bens materiais que conquistou você levará apenas a sua capacidade de amar. Vamos então investir nisso em busca da nossa paz interior e da paz entre os habitantes da Terra.